E aí galera, beleza, dragou aqui na área para desta vez trazer para vocês, Riders of Icarus. Faz tempos, praticamente anos que eu não, anos ó, que na internet um mês vale um ano, né? Praticamente faz anos que eu não gravo nada, nenhum review de algum jogo, que jogando pela primeira vez. Então, aceitando uma proposta que um amiguinho da, de outro amiguinho fez no Facebook, eu resolvi testar Riders of Icarus. Vamos nessa, né galera? Vê só Três serve iniciais Aqui tá variável Aqui tá Best Aqui tá Beste Então eu vou em calas que eu gostei mais do nome Inicialmente dá pra ver que existe cinco classes Iniciais bazaca Guardian Assassin Pô oh. Priest E o Wizard Já fui com a cara do Wizard, né? Pra mim, quem me conhece sabe que eu sempre joguei de Wizard, né? Vamos subir mostrando a versão feminina agora, né? Bridget Assassin Guardian E Bizarre. Balaquinha, né, velho? Vamos lá, Wizard, vamos embora. Create. Ah, vamos pedir botar logo o nome. Qual é o nome que eu vou botar, em Adivinha. Galera, pra quem conhece, quem sabe como é que é. Dragoa sempre foi preta. Com os cabelos loiros. Cabelos loiros, mas desse jeito cheguei. Não. Deu botar mais um mas Mais uma balaquinha. Uh, botão direito aliada e aí, cabelo curto isso, dragoa, pronto já fiz dragoa create <risos> pronto, e vamos iniciar o personagem, level 1 beleza, start game não joguei ainda esse, person... esse jogo, eu não sei como é que funciona tá dizendo que aqui existem dois tipos de controles, o standard mode e o action mode eu acho que é o melhor o action né velho tem que clicar se bem que eu sou mago né, mago é melhor estandar né, que eu vou clicar e vou soltar as magias. Inicializando o mundo, criando caráter Um coelhinho dançando ali ó, que porra é essa? É dançando não, ele tá andando né. Meio que mal de Parkinson, rinocerontes defendendo algum lugar aqui. O mundo é furry, eu gostei do mundo, eu gosto de coisas furry stuck in tern, use o recall stone to escape é pra variar né, sempre tem uma recall stone né, pra a galera dar uma fugidinha e também ela é muito utilizada porque quando você cai naqueles desfiladeiros dos bugs né você tá preso em algum lugar e você não tem o que fazer se olha assim porra vou voltar pra cidade, aí eu não tenho um scroll beleza a runescape uma introduçãozinha da história, não sei nada da história desse jogo me desculpem galera, eu só baixei e estou curtindo o jogo logo de primeira mão Nossa senhora, já gostei desse cara, quem é esse cara? Ela vai vir me lembrar, ai bicho Ó o velho comando, você com o botão direito você vira a tela Com o esquerdinho você vai clicar e vai andar Você pode agir em action, pulando com os botões Tá, ele tá me pedindo para eu dar um zoom aqui nele não, oh, o bichão é... o bichão é que tá nesse... o tal cinético. Ah, tá pedindo pra pegar as armas aqui, Vamos lá. Vamos apertar o F e tem que segurar o F. Peguei já o meu bastão, meu adotão. Vamos lá Ele tá esse assim pra tomar cuidado que alguma coisa vai me matar. Eu vou pegar essa porta aberta, if se você pode that lock. luta. Beleza. Tem é pra atacar, né? atacar? como é que taca? Ah. ah, tá. Entendi. Você sei que tem que Você dizer o mesmo para a princesa. Vamos hum. vou... vou... vou... vou... é tá ligado mas Talvez seja a pegada dele. Go! Eu gosto de jogos que dá para mexer a tela e andar num W.A.R.S. Eles aqui. Sigmund! Para! Ignis! Hera! Freeze! Quero XP, cara! Krebe! Water! É um sapo! Meu pôr XP, meu pôr XP, deve dando mais! Meu Deus do céu, já não gostei da animação dessas magias, galera do céu, que coisa fraca. Mas vamos lá, né? Vamos ver o um ponto de vista. O jogo começou agora. Ah. Senhora, ah. Vamos salvar o um cara aqui, né? Ah, ele que salva. Taurus, just hold on. Talvez eu esteja lagado, galera. Que eu estou baixando outro jogo aqui. Proveita. Where's the princess? I'm sorry, I failed. Rondo took her. Quem é Rondo? We were taking the princess to a um prophet. She was supposed to study Alora's relic to unlock its powers. The rain should have masked our tracks, but the Frostguard knew exactly where we were. Roubou o pet do cara, ó A montaria do cara O cara sozinho tá batendo todo mundo Eu sou o Zé Ruela, né? Eita, esse aí é o cara, é o condo. This Isso é o poder que você se vend... Rondo! Stay away from the princess! Stay down, Tortoise. I'll be sure to make note of your bravery. Eita, tomou o pau do baba-ovo e acabou preso. d Engraçado, eu tô vestindo pijama. Puta que pariu, velho. Eu devia ter sido assinado minha roupinha, né? Deve ser culpa minha, né? Mas vamos lá. Alt mais um botão faz o um Action Mod e mirar. Interessante. Mas vamos andar. Né? A tela tá bem. Opa! Olha! Wait! Uma presença? Eu tô escutando os gritos, filho da puta Parola? É sou um pirata? Eu tô pedindo parola? Puta que pariu, filho da puta Bora! Toma! Magia da luz Magia do gelo A magia do gelo que é infinita Morreu filho da puta, me dá trabalho pelo menos. Nossa, serão capeta. Quick, we have to break that stone. Uh, tem que é da pedra, né? Então vamos lá. Já conseguiu então, um aí, vamos Ai é? oi, oi. <risos> na puta Toma. end, freeze, I play. Gelo, fogo. Isso aqui é o que é Louis, né? É, Luiz, isso aqui é o que? É o auto-ataque. Deve ser aquelas os, os mísseis mágicos. Uh! Eu quero, quero. Eu quero rolar. Não rola não? Magno, aqui não rola não, Magno. Porra, chegou. De já já. Você foi falar, a infantaria chegou. Fecha a porta aí, filho da puta. Fecha a porta, não era mais fácil? Oh, é Sim, Você que eu era a única pessoa sensata no recinto. Vamos mover, vamos mover, pra óleo. Não, não. não. Hum, montaria. Se eu quero a pretinha. O preto é minha? Não! O preto que é minha, tá aqui merda, filho da puta, não... Essa, Essa porra voa, né? Eu sabia que voava! Eu sabia que voava! Desce, caralho! Desce não do passo, filho da puta burro! UUUUUU! Uh! Nossa, eu gostei do jogo, gostei, gostei do jogo. Ai, ó, tá mandando apertar espaço. Eu já sabia esse lixo, eu sou foda. Já tô acostumado com essas merdas. Ah, o jogo parece um. Perfect World melhorado. Só falta as montarias serem cash, as melhores. Voar por quantos anos, hein? Se vocês pararam, eu vou seguir. Quem tá mandando seguir? Uma, uma raia voadora. Uh, o cara é moral, velho. Porra, eu sou fã desse cara, velho. Eu daria, eu vou dar pra esse cara, eu vou dar pra esse cara Tadinhos Usando badok E o coelhinho está dançando novamente, quer dizer, patinando novamente O coelhinho com mal de Pax. Eita porra, olha, tem um coelho aqui, ó, um coelho brutal, um coelho misturado com orc velho, que resenha cara Coelhos orcs, velho. Nunca tinha visto na minha vida isso. <risos> Aqui, novamente dando a diga pra usar Recal Stone, porque merdas acontecem. Galera, coloque isso na cabeça de vocês. Merdas acontecem. Lembra de usar Recal Stone. Você está usando o Forest? Sim, senhor. Não é uma caminho oficial, mas deve sair tempo. Eita poço! Porra, os oh, caras é muito cego, Eu vi e não viu. Enemy attack! Nossa! We're going down! Tá da raia. E eu caí de pijama, eu vi minha calcinha, eu vi minha calcinha Pronto galera, parece que finalmente acabou as cutie scenes. Já tem aqui alguma coisinha chamada daily reads Recompensas diárias A primeira recompensa é essa aqui, tá dizendo que eu vou ganhar daqui a 28 minutos Eu não sei o que é, tem blue fast twist summit dessa montaria né, pela inscrição Se disputaria. Não posso pegar, vou fechar e deixa só eu fazer uma coisinha aqui rapidinho.